Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindosamanitam Sri Jaitana Prabhu Bande Sahoditam Sri Nandanananam Bande gopi jano Dayam Gopijana Samayuktam Binda Ganamanohan <coughs> Bancha kalpotaru washiki pass indo bebechu. Patitanang pavone babeshtavipyo namo nama mukankaroti bachalang pangum lang hetigirin. Yatke patamahangbandi parama nandomadavam brenda. Oito se de bipia Shnavakti pade devi sotta vatoe namu nama nara yunamaskita noruncha ivanorottamam devin svaraswati vyasam tatu jayo mudire shankirtane kishna katupodesi gaudi patrasha prakasonecha sadhanurakta guru bhakti yukta Bhakti pramodaksh jagod varuna. De yam sada hum. Te padam siva saranyam. Getat ti hum ponotapa levavad diputam. Bande ma purushate charuna chapindam. Jatpa Visporiji, tocame picovodus vadarshi. Porna, ragros, osagros, saramurti. kada Sri Krishna Chaitana, Pavoneta nanda. Chiatei togada, sadihi, bind. Sri Krishna Chaitana, Pavoneta Chia deitagada, dharosiva sadihi, gaura bhakta vinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ramo, Ramo Ramo, Ram, Ram, Hare Hare Ajahnulom bitabhujokanoka Sankirtano Kapitaru Kamala Yatakshu Visham Baro palu Jogodharma Palo Bande Jagat Priyakaru Karuna bhotaru. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama ram ram hare hare namami gange tava pankajam sura bandito adibharupam mukti cha muktin chatadasinitam bhavan Ganga, Taranga, Ramani, Ajata, Kalapam, Gauri, Nirantara, Vyushi, Bhagam, Nara, Yanopia, Manango, Madapuharam, Barana, Sipurapati, Bhajavi, Shanatham, Bhagi, Sajusho, Lakshmi, just such a bhakshashi, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Rama, Rama, Rama, Rama, Rama não já tu का camanam upo नम उपवेेग उपभोगे न सम्मति कि já tu महा camanam upo उपभोगे न सम्मति होविशा किष्ण बत्मई एवा भी Gaudiya Gostipati, Sri Srila Bhakti, Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Gaudiya Gostipati, Paramahamsa Jagadguru disse, Em qualquer situação que eu me encontre, eu devo pensar que tal situação é a benção do Senhor Supremo. De qualquer maneira, nós não conseguimos satisfazer uh, a luxúria material. Ninguém pode dizer, eu estou totalmente satisfeito do que eu já, do que eu já desfrutei. Não existe uh, nenhum registro de alguém que tenha dito, eu não preciso desfrutar mais. Eu não preciso comer mais, eu não preciso beber mais, eu não preciso desfrutar mais de nada. O nosso desejo de desfrute, a nossa fome por, des por desfrute material nunca tem fim. Porém, é essa fome, esse desfrute material que nos coloca uh, no oceano da ignorância. Muitas vezes, Shambhava já citou Devahuti Mata, falando com Kapila Ji Maharaj. Kapila é um avatar de Krishna. Devahuti é sua mãe. Ela disse. A capila. Eu pensei que os meus órgãos dos sentidos pudessem um dia é, me dar misericórdia. Por isso eu tentei alimentar o desejo de cada um desses órgãos dos sentidos. Mas em toda a minha vida eles nunca me deram nenhum tipo de misericórdia. Os meus sentidos materiais são é, cruéis. Eles não têm compaixão alguma de mim. E agora eu, eu me rendo, peço que você me salve, ela diz a Kapila Deva, a seu filho. Ela fala com seu filho como se ele fosse seu guru. Ela não pensa, ele é meu filho. Ela não diz, ó oh filho, me salve. Ela diz, ela entende que ele é o Senhor Supremo. Ela pensa, se eu me rendo aos pés de Lótus dele, ele pode me salvar. É por isso que não existe solução do desfrute material. Se nós vamos no Shastra, nós podemos ver que, por, hora, anos, ah, que eh, por décadas e décadas, ele sempre quis desfrutar com sua esposa, mas ele nunca se sentiu satisfeito. Ele nem percebia que os dias se passavam. Esse é o desfrute. Quando nós desfrutamos muito, nós não percebemos o tempo. Outro que vivia dessa maneira é Jajati. Está descrito o seu passatempo no Srimad Bhagavatam. Então, ele não precisa de satisfação. Ele não conseguiu alcançar a satisfação plena. Isso que Maharaj disse. Mas nós podemos falar também, por exemplo, de Naranarayan, é, destes avatares de Krishna, que estão até hoje fazendo Badanala. É, o Senhor Supremo está lá na forma de dois rishis fazendo austeridades e cantando mantras para o benefício de toda a civilização humana. Existem duas colinas lá, mas na verdade não são colinas, são Nara e Narayan. O Senhor Indra uma vez estava sentindo alguma ansiedade. E Indra fica preocupado quando vê esses devotos do Senhor fazendo austeridades. Ele tem medo de perder sua posição como rei dos semideuses. Ele tenta interromper a, a, as austeridades dos praticantes que seguem o caminho das austeridades. Então, Indra. Came later. Maharaj está falando de alguns personagens que não estavam ainda Because presentes nesses passatempos, como Urvashi. Indra Maharaj manda um grupo de semideuses para quebrar as austeridades desses dois sannyasis. Eles mandam, ele manda semideuses para tocar músicas e, e dançar as Apsaras dos planetas celestiais para dançar ali. Elas estão dançando divinamente diante desses dois sannyasis para perturbá-los. E toda a natureza se transforma. Você pode perceber isso. Talvez você tenha visto. Depois do outono. Tem um momento especial, que é muito favorável para casais, para um herói e para uma heroína, para o mocinho e a mocinha, eles sentem grande atração. Primavera também, a primavera também cria uma, uma atmosfera de desfrute e de, de atração material. Então, eles colocaram ali, Indra manifestou ali um clima, um ambiente que criasse essa sensação de, de desejos materiais e sensoriais. Então, dessa maneira, o que houve? Ele queria quebrar as austeridades e as penas, né? as, a concentração, o bhajana, de Nara e Narayan. Mas Nara e Narayan não caem na armadilha de Indra. Eles abrem os olhos porque eles veem, ouvem o barulho, aquela perturbação. Eles não dizem nada, eles só olham para eles. E quando eles... É, e quando Narayana abrem os olhos, esses avatares de Krishna, todos os semideuses que estão ali para perturbá-los ficam muito assustados. Eles não estão irados, mas eles simplesmente abrem os olhos, mas o olhar deles assusta os semideuses. Então, o que Narayana fazem? Eles produzem com uma expansão que sai da perna deles. Urvashi, uma, uma, uma forma feminina extremamente uh, fantástica, de beleza extraordinária. E eles dão de presente esta manifestação para Indra. Vá, Indra, desfrute com ela e desperdice o tempo que você tem. E desde esse momento, Urvashi habita Indraloka. Nara não caíram na armadilha do Senhor Indra, mas esse Sr. Indra caiu na armadilha do Senhor. E nem ele e nem ninguém dentro deste universo podem dizer que está plenamente satisfeito. As pessoas sempre querem mais. Indra Maharaj, em certo passatempo, ele convidou essa personalidade para ajudá-lo. Ah, porque Indra precisava lutar contra os demônios. Mas Indra, Indra Maharaj Indra decide se esconder, então. Ninguém sabe onde ele está esse passatempo. Então, quando ele desapareceu, então eles precisaram substituir Indra e colocaram alguém no seu lugar. Então, Maharaj está contando que esta personalidade foi controlar os planetas celestiais, porque Indra estava escondido nós não vamos falar pelo motivo, mas Indra... Acho que ele se chama Nahus. Ele pensa, quando eu me sentar no trono de Indra, então a esposa de Indra vai ser minha esposa. A cabeça dele não funciona mais ele pensa isso. Eu estou sentado no trono de Indra, então tudo que é de Indra é meu. Sua esposa também. Isso é um problema, não? Isso é algo ilegal. E segundo o Shastra, segundo os manuscritos, isso é muito ofensivo, então os rishis e os munis querem interferir nessa situação, então, É uma situação muito problemática, vulnerável. Então os rishis e os munis falaram, oh, you know, A esposa do senhor Indra pode lhe servir somente se que você suba num palanquim carregado por rishis e munis. Vejam o plano que deles. Se você chegar num palanquim carregado por rishis e munis, eles são muito inteligentes. Eles sabem que a alma condicionada Eles olhando para para alma condicionada, eles realizam o que tal pessoa fará a seguir. Aqueles que são tolos, de acordo com grande luxúria que eles têm, eles, pro, eles programam e calculam coisas absurdas e ridículas. Por conta da luxúria, eles não têm paz. Então, como eles estão cheios de luxúria, o cérebro deles não está tranquilo, eles não podem ser calmos, eles não estão equilibrados e as pessoas que são verdadeiramente inteligentes, eles sabem, aquela pessoa está afetada pela luxúria e por conta disso ele toma vantagem dos tolos. A pessoa que tem luxúria tem um cérebro que está inquieto e aqueles que têm o um cérebro inquieto vão cometer erros. É algo matemático. Então os rishis e os munis tomaram uma decisão, tal pessoa pode lhe servir, ah ela pode lhe servir, eles disseram para nós, ele falou ok, que problema, eu vou sentar então nesse palanquim, ele chamou a gasta Rishi, grandes rishis, nem o senhor supremo brincaria com eles. São eriches muito bravos e austeros. E esses eriches não estão acostumados a carregar ninguém. Carregar um palanquinho, eles não sabem carregar um palanquinho. Eles estão sempre cantando os santos nomes. Eles carregam esse palanquim de uma maneira imperfeita, meio que chacoalhando. Eles não estão acostumados, eles estão sempre cantando os santos nomes. Eles vão carregar esse palanquim de maneira lenta e imperfeita. E no coração de Nahoz, ele está cheio de luxúria. Como ele vai conseguir fazer isso de maneira rápida para desfrutar com a esposa de Indra? Então, ele grita. Como os e os munis não sabem carregar o palanquim, ele grita com eles. Ei, hey, hey, vá mais rápido, vá mais rápido. Ele grita. Porque ele está cheio de luxúria, ele não consegue uh, uh, ter paciência. O que acontece? Huh? Language. Language Quando quickly, quickly. ele fala de I'm maneira grosseira, vamos, rápido. Os munis e os ficam muito bravos. A gente está caminhando, então eles amam o som no arroz. Você virar uma cobra. Sarpa em sânscrito significa vai rápido. Então, sarpa, como eles falam, ele, ele deu bronca nos, nos munis e disse: Sarpa, rápido. Mas um sinônimo de, dessa palavra sarpa em sânscrito é cobra. Então, Então os rishis ficam bravos com ele, sarpa, sarpa, você vai ser uma serpente. Ele se torna um, uma serpente e cai no chão. De Desfrute-se vai. Onde está o desfrute dele? Essa é a condição da alma condicionada. Aqueles que estão cheios de luxúria, o coração deles não, não tem paz. Eles nunca têm paz, porque Kama, a luxúria, é o pior inimigo da nossa vida. Krishna diz isso no Bhagavad Gita. Arjuna, nós não sabemos por que as pessoas fazem tantas tolices, diz Arjuna Krishna. Tem pessoas que não querem, não querem cometer erros, eles não querem cometer erros, eles não querem cometer pecados, mas a situação é tal que eles são forçados a fazer isso, como no caso de Adjamila, ele era um brahmana muito autocontrolado, ele era um jovem inocente, tinha respeito pelos mais velhos, pelo pai, pela mãe, por todos, o que aconteceu? Que fantasma se manifesta no cérebro dele, que ele deixa tudo isso. Ele cantava o Gayatri, ele ajudava o pai e a mãe, ele coletava flores e frutos todos os dias na floresta para oferecer ao Senhor. Ele tinha uma esposa muito elevada e doce. Tudo vai por água abaixo. Quando ele encontra uma situação complexa, ele vai encontrar na floresta uma prostituta uh, se divertindo com um outro homem. Com um homem. E ele olha isso na floresta e fica muito atraído por isso. Ele olha nos olhos dela. E uh, através do olhar ele sente algo inusual. Esse sentimento vai guiá-lo até o inferno. Aquela sensação que ele vai ter em relação à prostituta. Ele vai deixar seu pai, sua mãe, sua família, sua esposa, ele vai se casar com aquela prostituta. Ele vai ter muitos filhos e viver como um bandido com ela. Então, para uma condicionada. Talvez uma alma condicionada. Tem alguma moralidade, alguma honestidade. Talvez ela tenha alguma honestidade material, alguma pontualidade material. Muito bem, Shilavijvanata já gravado Vai dizer. Por que tal pessoa está cantando o Gayatri Mantra? Shira Vajvanatha Chakravata Thakur vai dizer Ele tem um certo nível de moral, não uma moral infinita. A moral da alma condicionada vai até um certo limite. Até um determinado ponto, a moralidade dele o defende de fazer coisas ruins. Mas quando esse limite é superado, o coração dEle se transforma. Se, todas as pessoas no mundo material elas têm uma moralidade, uma moralidade limitada. Há pessoas que podem parecer muito honestas, mas ele tem a moralidade de tal pessoa tem um limite. Se nós superamos o limite dessa moralidade de uma pessoa, essa pessoa se transforma. Vamos dar um exemplo. Quando Krishna conversou com Uddhava. Porque as pessoas estão é, prontas para cometer atitudes pecaminosas ou aparadas. Pergunta: Arjuna a Krishna. Eu quero fazer uma pergunta. Quem é o nosso inimigo invisível? Que faz com que todas as pessoas, pessoas honestas, pessoas morais, que forçam com que eles façam coisas erradas. Por que existe isso? O Krishna dá uma resposta para Arjuna. Ele diz: O inimigo está dentro de você, você não pode descobrir. Você está procurando o um inimigo fora de você. Kama, Krodha, Rajas. Teu inimigo é a luxúria. Esses são seus inimigos. Kama, Krodha. Então, a luxúria, Kama, é teu inimigo principal. E depois, a ira. Então, quando Sanatana Swami Pada vai embora de casa para fazer o Haribajana, né? esse mesmo Sanatana Goswami era muito inteligente. Ele sabia, Rupa sabia que seu irmão estava na cadeia, preso pelo rei, porque ele não queria, ele não queria continuar trabalhando como primeiro-ministro e o rei o encarcerou. Ele põe Sanatana na prisão. Como Sanatana vai conseguir fugir? Anupama e Rupa já tinham fugido antes. Mas Sanatana tinha sido preso e não tinha conseguido fugir. E Rupa, Sanatana disse: Eu coloquei 10 mil moedas de ouro com um homem muito honesto. Você pode se liberar subornando o guarda. Ah. isso é siddhanta. É. se você mentir e se você trapacear por Krishna isso não é um pecado mas se existir um mínimo um mínimo interesse pessoal aí não você não pode fazer se você falar olha é de interesse de Krishna mas também para mim vai ser bom aí não aí você será punido Muito bem, Sanatana está pensando como, como fugir dali, porque o rei tinha ido embora, ele tinha ido atacar a Uriça, um lugar, uma região da Uriça. Então nesse meio tempo, Sanatana Goswami conversa com o guarda. Ele diz, você pode se lembrar tudo que eu fiz por você? Ele diz para o guarda, todo o benefício que eu dei para você? Você pediu para mim tantas coisas, eu fiz tudo o que você pediu. Sim, eu sei, responde o guarda. Você pode me liberar? Como? Como que eu posso liberar você? O rei vai me matar se eu fizer isso. Não, o rei não vai te matar. Me, me liberte. E ele diz, ok, eu vou lhe dar duas mil moedas de ouro. E o guarda fala, ah, eu tenho medo, eu gostaria de liberar você, mas o rei, o rei vai poder me matar. O rei vai mandar, ele vai checar as at minhas atividades, vai descobrir e ele vai me mandar. Mandar me matar. Olha, eu vou lhe dar 4 mil maedas de ouro. E Sanatana vai aumentando o tamanho da. Como eu falo bribe em português? Esqueci, perdão, é Está tentando comprar né, esse homem ele vai subindo, subindo, subindo, até 10 mil. Aí quando ele chega a 10 mil, o guarda fala, ah, então a honestidade do guarda acaba. Eu vou fazer um plano para você, Sanatana Goswami. ajuda ele. Não tinha banheiro ali na cadeia, então todos os homens tinham que ir... Na, na, na, no banheiro eles tinham que ir na, na floresta e ficava atrás da, da prisão. Todos tinham que ir ali, carregando ir água. água. Maharaj está contando que ele também, aqui na Índia, ia às vezes para a floresta, ele ia carregando água no meio da floresta para poder usar o banheiro. Podia estar tudo ali na floresta, cobra, lagarto, chacal, fantasma. Maharaj tomava banho assim na floresta, carregando um, um balde de água quando ele fazia parícrama. Então, Sanatana sugere para o guarda, guarda, Olha, você na hora que você leva ele para o banheiro, você vai dizer para o rei que, que ele, porque Sanatana arrastava uma, uma bola de, de, de não sei quantos quilos, e o criminoso não consegue correr porque ele está segurando aquele, aquela bola de ferro de não sei quantos quilos. Você pode dizer para o rei que quando eu fui fazer a minha necessidades no mato, que de repente ele eu pulei no Ganges e morri ali por causa do peso que estava amarrado no meu tornozelo. Você fala que eu, que eu corri com o peso na mão e pulei no Ganges e para onde eu fui parar, eu não vi. E você vai receber a misericórdia do rei e vai ficar com 10 mil moedas de ouro. Que tal? Então cada homem, se eles não são Vaishnavas perfeitos, eles têm um limite. Aqueles que não são Vaishnavas, como Kashapa money. Was to give some Kachapa Muni, uma vez, trouxe remédios para Parikshit Maharaj. Porque se a cobra picasse Parikshit Maharaj, Kachapa ia dar para ele o antídoto. Was, was In the meantime, Nesse meio tempo, Takshak dá uma doação para Kachapa. Olha, eu te dou tudo isso aqui, você não precisa levar ele para ele o antídoto. E que não leva o antídoto para o para Maharaj. Está cheio desses casos. A alma condicionada, ela tem um limite. Ela pode ser comprada. A única maneira de alcançar uma moralidade, um uma honestidade, um bom, uma sinceridade acima for, de qualquer obstáculo for, a tomar abrigo nos pés de lotes dos Vaishnavas. Então assim, o seu desejo de desfrute nunca pode lhe liberar. Então, consideremos novamente o diálogo entre Yadu Maharaj e o Avaduta. Ele está dizendo, eu aprendi do meu guru, 16 Guru, que me ensinou que se você vai coletar tanto dinheiro. Dinheiro, posição. Você vai morrer. Você vai perder tudo. Você vai é, agir e perder tempo. A vida é tão estável que uma vez um homem estava andando na rua. Ele está pensando alguma coisa, fazendo algum plano para o futuro. E de repente o que acontece? Isso aconteceu com um homem aqui em Krishna de Shambhava. Eu fui comprar uma, uma estante, esse homem estava sofrendo, ele falou, eu te vi dois, três anos atrás, você estava tão bem. mas eu estava de pé na, com a minha moto na, na, na, na, na, na, na rua, e um carro veio e bateu em mim. Por seis meses, eu fiquei no hospital, dia a dia, gastei todo o meu dinheiro, essa é a minha condição. Ele estava de pé. E o carro veio e passou por cima. Ninguém tem segurança. A alma é como um pássaro. A qualquer momento ela pode voar, sair correndo, sair do seu corpo. Não tem segurança, nenhuma garantia. Portanto, é muito mais prático fazer Haribajana. A vida é como um pássaro que sai voando, se você quiser ser inteligente, cante os santos nomes, essa é a única coisa que pode lhe proteger, então o décimo sexto homem é o homem sem, sem compaixão leva o mel de todas as abelhas. As abelhas estavam lá coletando mel há dois, três anos. Ele leva tudo embora. Então, dessa maneira, você pode perder tudo. Tente encontrar a aplicação do seu dinheiro, da sua posição, do seu, da sua energia. Tente aplicar isso no Haribajana. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde você pode ter que chorar por isso. Muitas pessoas que eu conheço eles tiveram a oportunidade de tomar abrigo no Sadhguru, num Vaishnava Puro. Mas, finalmente eles se desviaram do Bhajana. e foram atrás de Lavpudiparatista. O Maharaj estava fazendo um serviço humilde, disse um deles. Coletando dinheiro nessa fábrica de óleo. Eu estava muito feliz. Minha vida era muito simples. Tinha um quarto feito de pau a pique de, de uh, barro, mas ele desfrutava muito. Eu cantava santos nomes. Às vezes lágrimas saíam dos meus olhos, eu não sabia nem porquê. E agora tudo isso se foi. Eu tenho essa posição e o mundo inteiro me dá honras. Mas eu sei que eu não estou me sentindo satisfeito dentro de mim. Que terrível condição. Então, se alguém vai tomar permissão de mim, Ah, Maharaj, eu gostaria de tomar sannyasi. Eu digo, Vá para casa. Vá levar a sua vida. Se alguém falar assim, Maharaj, por favor, o senhor precisa me dar sannyasi. Eu digo, Vá. Não vou dar nada. Não posso dar isso. Eu sei que as pessoas não conseguem. Da, cantar os santos nomes, as pessoas querem dizer, ah, eu tomei sannyasi desse e daquele. Mas isso não tem valor. Mas isso é um problema se você precisar quiser uh, desfrutar ou se proteger com todos os seus recursos materiais. A única utilizo disso é o Haribájana. E aí você nunca vai ser trapaceado. Eu prometo isso. Estou sentado no Asana. Se você usar todos os seus recursos para o Haribájana, você nunca vai ser trapaceado. Eu nunca quis esconder dinheiro. Eu essa é a condição então, Maharaja falou da corsa que era sempre gostava de ouvir o som de flautas e não tinha informação de que poderia haver uma armadilha por trás daqueles daquela doce Som daquela conversa fiada também, disse Maharaj. Dessa maneira, eu aprendi que ter muito apego ou ter muito desejo de desfrutar é o motivo de cair em armadilhas, as coisas doces na matéria podem nos colocar em armadilhas. Então ele disse, meu décimo sétimo, guru é o peixe. Ah, e o que você aprendeu dos peixes? Perguntou Yadu. Ele disse, até hoje, eu posso lhe mostrar, tem homens que de manhã cedo, até o final da tarde, eles carregam umas lesmas com ele, umas minhocas. Eles sentam com uma varinha de pescar, uma vara de pescar. Como que eles têm essa paciência? Eles ficam ali horas, o dia inteiro. Se, alguém, se um Vaishnava tiver uma competição, uma, uma paciência igual a deles, a pessoa pode alcançar Krishna. Essa é impressionante a paciência deles, eles ficam sentados imóveis tem alguma competição, não? Quem que vai ganhar o, o prêmio peixe maior? Isso existe. Eu ouvi falar disso e vi no jornal de Xambaba, muito tempo atrás. Quanta paciência eles têm para ficar ali esperando o peixe. O peixe vai de um lado eles ficam ali caçando. Eles colocam alguma uma coisa no anzol, alguma isca. De novo, põe a isca na água. Algum peixe é muito esperto. Mas se um peixe tolo come aquilo, ele vai ficar preso no anzol. Então, ele vai puxar o peixe. peixe. E o que eu aprendi dos peixes é isso, que eles têm muita avidez, eles querem estar sempre comendo coisas gostosas e caem nessa outra armadilha. O Mayadeva está sempre me dando armadilhas, mulheres bonitas, homens charmosos, tudo isso são armadilhas, dinheiro, posição, tudo isso, prédios bonitos, tudo. Por fim você vai ser capturado e Mayadeva vai lhe puxar. This you vai lhe prender. I I this, this thing so eu aprendi isso dos peixes. o um, Really nice. otyahara se você if you tem apego or or anyway, se você tem atração por coisas materiais so, você vai ser capturado por Maya, ninguém vai poder te proteger. Você vai morrer nos braços de Maya. Então, muito bem, Grupa Goswami Pada diz, se alguém tem muita atração por comer, ou por isso, por aquilo, qualquer objeto dos frutos material. Isso é um grande shopping center. Tudo foi preparado por Maya Devi. É para você comprar a ilusão material tudo tudo o mundo material é um gigantesco supermercado tudo arranjado de propósito ela faz como um show um shopping lá nos países estrangeiros existem muitos, muitos muitas lojas você pode comprar carne leite manteiga roupas ornamentos tudo você compra no mesmo lugar isso existe o Maharaj nunca deve ter ido em jeito que ele está falando. Então, as pessoas, você escolhe tudo que você quer e paga e leva para casa. Então, mas isso o Maya já fez. O que, que não está à disposição do ser humano, na é matéria? Se você quer desfrutar do seu olhar, você pode ir diante de uma linda natureza e falar: ah, que maravilha! Quero desfrutar Os Himalaias, você pode ir. Você pode ir para onde você quiser, não? Né? Para o Kashmir. O Kashmir é chamado de o céu na terra. Por isso que brigam tanto por essa região da Índia. O que quer que você queira, você tem aqui na terra. Tudo está, o mercado aqui está aberto. Mas o, aberto, o, o, o mercado espiritual, o supermercado transcendental, foi aberto para Nityananda Prabhu ali do outro lado. E não está aberto, na verdade, para todos. Como está escrito isso neste bhajana. o mercado transcendental está fechado para os trapaceiros. Então, esse lindo não fala sobre isso, sobre o mercado dos santos nomes, que Nityananda está distribuindo e aqueles que têm um pouco de fé podem vir. Qual é o preço? Não tem preço. Somente você tem que ter fé. E Nityananda troca é, os santos nomes por Shraddha, por fé. Está escrito isso no Chaitanya Charitamrita. Eu que eu posso comprar? Alguém. Você não pode comprar ninguém. Como que você vai comprar alguém que tem? Como você vai comprar é, os santos nomes se você está cheio de luxúria, de, é, de avidez material? Se você achar um sado, troque tudo isso é, e não deixe que ele vá embora. Se você perdê lo você perde tudo acumulando acumulando acumulando fé oh, e sukriti vida após vida As suas atividades piadosas lhe levam a encontrar o sado e aproveite essa chance então sukriti que você acumula, o que significa? Aquilo que pode te ajudar a alcançar Bhakti. É um karma que ajuda você a alcançar Bhakti. Se você tem uma grande quantidade de Sukriti, porém, sem a misericórdia, sim, a misericórdia dos Vaishnavas, você não consegue alcançar Bhakti só com Sukriti, mesmo que você viva milhões de vidas. Não tem garantia que você alcance Bhakti. Porque Bhakti é algo muito raro. E muita gente alcança encontra o Guru, mas perde tudo. Por conta da atração do mundo material. E Rupa Goswami Pada vai escrever. Se você tiver muita atração. Por qualquer coisa, aquilo que você olha, por aquilo que você toca, por aquilo que você come, qualquer coisa relativa aos cinco sentidos. Se você tem muita atração por isso, isso se chama-se ahar, significa comer. Então os Vaishnavas vão dizer que todos os órgãos dos seus sentidos querem comer alguma coisa comida dos olhos é ver coisas bonitas. E assim todos os órgãos demandam alguma coisa, eles querem ensinar a ter de algo. Está escrito nesse kirtana e você pode ler isso. Os Seis Goswamis. Eles comiam somente cinco um, porções de prachada. Eles oravam assim, eu só quero ver a beleza dos pés de lotos de rupa Sanatana Goswami, com os meus ouvidos, eu gostaria de ouvir as glórias dos pés de lótus dos devotos puros. Então, com esses cinco sentidos, nós temos que purificá-los através de bhakti. O meu nariz quer sentir o cheiro das flores que são oferecidas aos pés de lótus dos Vaishnavas. Eu quero sentir o cheiro daquela flor. Quero receber o cheiro das, do, do, da poeira dos pós dos Vaishnavas. É por isso que fazemos parikrama. Quem pode dizer que uma, uma, uma fagulha da poeira dos pés de Lauchiradharani, a poeirinha dos pés de não pode vir parar na sua cabeça? Quem vai dizer que não existem partículas de poeira de lá? Quem pode dizer? que aqui em Navadvipa eu não vou receber a, a poeira dos pés de lótus dos associados Chaitanya Mahaprabhu. Sim ou não? É possível isso. Se não somos sinceros, todas as possibilidades se manifestam pela misericórdia de Nityananda. Como o Prabhupada costumava dizer, alguns devotos, eles fazem o parikrama de Bhadjamanda. Eles são que é. tocados pela poeira de Vrindavan. Né? Tantos <coughs> pedaços de poeira ah, estão voando. E esse devoto fez assim: ele cobre o rosto. Mas Prabhupada corrigiu ele. Ele disse: deixe que a poeira entre dentro de você. Não tenha medo de pegar coronavírus. Respire fundo. está com medo de pegar a corona? Pegue a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Abre os narizes. Essas poeiras devem entrar e cortar os seus anartos. Até o próprio Krishna diz isso. Que a gente sabe por que eu corro atrás do devoto? Eu corro atrás do devoto, diz Krishna. Quando o devoto puro vai embora, vai ter alguma circulação de ar. E alguma poeira, alguma a poeira dos pés de de um devoto puro pode cair na minha cabeça, diz Krishna. E no meu corpo há infinitas brahmandas. Dentro do corpo de Krishna existem infinitas brahmandas. Então, ele faz isso para abençoar a tudo e a todos. Eu corro atrás do meu devoto, Diz Krishna para receber uma partícula da poeira dos seus pés de lótus sobre a minha cabeça para me purificar, Diz Krishna. Então agora você entende qual é o humor, qual é o sentimento do Senhor Supremo. O Senhor... Vai beber a água dos pés de lótus um, de um devoto puro, de um Brahman. Mahaprabhu ele vai ficar com a febre. E alguém diz para ele, você tem que arranjar. Mahaprabhu vai dizer, o remédio é eu tomar a água dos que lavou os pés de lótus de um Brahmanapuro. Se o Senhor bebe essa água, imagina eu e você que se deveríamos tomar essa água. O próprio Senhor Supremo lava os pés de lótus do santo e bebe. E ele faz isso para nos mostrar as glórias dos gurus e dos por policiais. Então, Yudhishthira Maharaj, ele pensa em distribuir serviço entre todos os devotos. Bima estava cozinhando, eles fazem... Né? O Hidropada também então, agora, se ocupa desse festival. Krishna vai dizer, eu posso servir recebendo a poeira dos pés de dos, dos rishis dos gurus. Krishna lava os pés deles e põe a mão na cabeça. Ele faz isso nesse Yagya organizado por Yudhisthira. Se o Senhor não nos mostrar o que fazer, como nós vamos aprender? Então, assim, o Senhor Supremo nos explica que Ele corre atrás do Devoto Puro simplesmente para... Então, nós devemos fazer a mesma coisa, nós devemos ouvir as glórias do Devoto Puro, respirar uh, o, a, a, o perfume da, das flores que foram oferecidas ao Devoto Puro. Com a língua, nós temos que tomar a água que lavou os pés do devoto puro e beber, tudo que você, se você calcular, você vai encontrar uma solução perfeita. Esta filosofia traz soluções para tudo. Então no Kirtana, né? hum? Alguém pode perguntar o que significa essa poeira dos pés de lótus então, dos Vaishnavas? <coughs> o Goswami diz que qualquer coisa que você deseje no muito, isso é chamado de atyahara, de gula, então, por coisas que desnecessárias. Então meu décimo sétimo guru é o peixe. Ele morre porque ele quer experimentar sabores deliciosos. A avidez nos leva a fazer coisas loucas, inusuais, desnecessárias. desnecessárias. Então você vai ter loba né, que é essa avidez por coisas pecaminosas e depois você vai morrer como é que fica como é que vai ser sua vida espiritual a, a minha 18 oitava guru era uma prostituta o nome dela era Pingala ela ficava numa cidade chamada Vidya essa prostituta todos os dias se decora de maneira muito, muito perfeita para atrair todos os homens. E Todos os dias ela ficava de pé no portão. E ela dizia, oh, talvez hoje venha um homem rico, ele vai me dar alguma doação. Então todos os dias ela ganha dinheiro dessa maneira. Quando não tem dinheiro, ela ah, fica, se sente triste. Talvez eu consiga alguém hoje depois do almoço. Espera, espera, espera. Isso é como funciona a vida delas. Então, um dia, ela estava um, farta. Estava toda decorada com um flores no cabelo. <risos> toda arrumada para atrair algum cliente Receber alguma doação e Naquele dia Foi um dia muito ruim O dia inteiro ela não, Ninguém chegou perto dela E ela ficou cheia disso E até tarde da noite ela esperou Talvez alguém possa vir Então ela estava se sentindo cansada No final do dia mas, um dia, mas de repente alguém de dentro do coração dela disse: Você é a tola número um. Você está gastando toda a sua energia, sua tola. Dessa maneira. E colecionando atividades pecaminosas. Se você pudesse adorar o esposo transcendental, o Senhor Supremo Bhagavan Sri Krishna, que é o marido de todos, de todas as almas, aí sim você poderia receber alguma coisa, alguma vantagem. Mas você procura facilidades materiais, que algum homem material te abrace ou te dê alguma coisa. Você poderia abraçar Krishna, se você fizesse bhajana verdadeiro. Como no caso de Kubja. Like <coughs> you know, Ela Shamanana não pode ser comparada às gopis. As Gopi. Existem três diferentes tipos de Roti. Har Roti was in category. Rati category. era da primeira categoria. And, so, então Rati. É o desejo de estar com Krishna, mas as Gopis não tem vontade de desfrutar de Krishna. Essa é a diferença entre as Gopis e as go e Kubja e as Gopis. As Gopis não querem desfrutar com Krishna. Ela quer que ele fique feliz. Tudo o que elas fazem é para ele, não é para elas. Tudo o que elas fazem é para a satisfação de Krishna. Mas Kubja, ela queria desfrutar de Krishna. Então, essa é a diferença entre Kubja e as Gopis. Kubja consegue se associar com Krishna porque ele é, satisfaz o coração de quem quer que seja, ele é o Senhor Supremo, não o homem, um dos infinitos. Se eles tentam calcular qual é o humor de Krishna, somente um devoto puro pode entender o Senhor. Então, o Senhor levou Udhava consigo quando ele foi ah, abraçar Kubja. Ninguém conseguiria entender com Krishna por que ele foi lá abraçá-la. Porque ele é o Senhor Supremo, porque ele quer preencher o desejo de todos. Ele leva Udava, porque Udava não vai criticá-lo, não vai entender mal isso. Então essa prostituta estava cheia de ansiedade, ela não conseguia dormir. Se ela estava ansiosa, como ela pode dormir? Ela vai de um lado, vai do outro. Dessa maneira, ela vai perder a noite inteira. E finalmente, ela, ela alcança um nível de desapego. Essa voz no coração dela fala: Você vai conseguir adoração infinita adoração suficiente. Se você adorar Krishna, que é o herói principal e é o, o herói transcendental. Mas agora você vai perder tudo. Existe um background. Por que essa prostituta conseguiu alcançar esse nível de consciência? Mas nós não temos tempo agora de falar sobre todo esse, esse caso. Existe um motivo. Então está escrito isso nos Puranas, que por acaso, esta personalidade, uma vez ficou no... Ele, ele, ele ficou na casa dessa prostituta, no pátio da casa onde ela morava. Por que ele ficou ali? Ele falou, vou descansar aqui. Essa varanda, e era na varanda da prostituta que ele foi. Por essa razão, por observar esse sábio, ela desenvolveu esse, essa semente de Bhakti. Esse é um segredo, uma razão secreta. Então, aos poucos, tudo foi secando nela. A língua, os cabelos, ela cansou de tudo aquilo. As flores do cabelo dela secaram e caíram, e ela decidiu a partir de hoje, eu não vou mais fazer esse trabalho. A partir de hoje, eu não vou mais fazer isso. Esse foi meu último dia. De alguma maneira, eu vou levar a minha vida. Se não, o é único um modo de ganhar dinheiro, ela decide. Ela decidiu que aquele foi o último dia. Dessa maneira, ela decide tomar abrigo nos pés de lótus de Jagannatha, Jagadish. oh Senhor Supremo, você é meu esposo, o que quer que eu tenha feito, por favor me perdoe, está escrito no Shastra. Se uma alma condicionada, tenha feito todas as coisas erradas, coisas pecaminosas, uma vez. Se ele disser, ó oh, Krishna, por favor, me perdoe, por favor, me salve. É um voto do Senhor, ele vai dizer, aquele que dizer, Krishna, eu cometi muitos pecados, me perdoe, por favor, me salve, e Krishna vai salvar tal pessoa. Claro, essa pessoa não pode orar assim com duplicidade, de maneira sincera e pura. Então, hoje nós vamos parar por aqui. Mm -hmm. Lembre-se sempre destes verso. <coughs>